Quando um humilde bardo se viu numa missão, com Gerald e Rivia surgiu esta canção. É um Lutou com um lobo branco. Você é um elfo! Um astuto, seus soldados elfos com cascos Obrigada. pisaram tudo. Eu sou Dara, vieram me pegar, puderam me enganar. Eu sou cedo até meu alaúde, quiseram quebrar os chifres do diabo, fizeram um grande estrago, gritou o grande bruxo, pra que reclamar? Não foi assim que aconteceu. Deu trocado pra o seu bruxo, ó, oh, vale abundante, ó, oh, vale abundante. Oh para o seu bruxo, vale abundante. Nos confins do mundo, pegou o diabo imundo e deu uma surra para não esquecer. Os elfos trespassou, ele os expulsou, e foi na montanha, de onde eles vêm. Ele os dizimou, até o fim lutou. Ele é quem nos garante, a guerra cessou. Esta é a canção de um grande campeão. arrumem cerveja, troca